E aqui até quero dizer uma coisa, que é para ganhar aplausos, viu? Há poucos dias, ou ontem ainda, se falava que nós íamos aumentar as alíquotas do imposto sobre a renda. Não é verdade. Não haverá aumento. Absolutamente não haverá aumento. Né? E, e, e quando assumimos o governo, né, era urgente na economia um choque de transparência e de racionalidade. Inflação fica abaixo do piso da meta pela primeira vez desde 2007. O valor acumulado nos últimos 12 meses pelo IPCA, que é considerado a inflação oficial do país, registrou alta de 2,71%, ou seja, ficou abaixo da meta da inflação estabelecida pelo Banco Central, de 4,5%, e também do seu piso, que é de 3%. Esta é a primeira vez que isso acontece desde março de 2007, ou ainda, a menor variação acumulada nessa comparação, desde fevereiro de 90 quando o resultado foi de 2,24%. E se levarmos em consideração apenas os primeiros sete meses deste ano, a inflação acumulada teve alta de apenas 1,43%, que é o menor resultado desde 94%. Oh, que legal! Bom, mas cada vez que aparece alguma notícia mostrando que a inflação tá caindo eu já começo a passar mal só de pensar que tem filha da puta querendo aumentar impostos. E por falar em aumentar impostos... Temer diz que não haverá aumento das alíquotas do imposto de renda. Pois é, o banana do Temer tá jurando que não vai aumentar ainda mais o valor do imposto de renda pago pelos otários dos brasileiros. Hum. Será mesmo? Bom, mas enquanto a gente finge que acredita nisso... Itamaraty prevê gastar até 3 milhões de reais com a compra de medalhas Insignia. Não, não, não tô de sacanagem não. Mesmo com um dos maiores rombos nas contas públicas da história do país, o Itamaraty pretende gastar 3 milhões de reais com a aquisição de medalhinhas insígnias. Ah, vá tomar no cu, porra! Se quer homenagear alguém, basta dar os parabéns e postar no Facebook, seus filhos da puta. Hashtag não pode, porra. Momento Pronto, pronto! Ficou mais calminha agora? Então bora voltar pra realidade. Centrais querem contribuição sindical maior do que imposto cobrado hoje. Quando eu digo que nada é tão ruim que não possa ficar ainda pior, aparecem os sindicalistas para mostrar que eu tenho razão. Lembram-se da aprovação da reforma trabalhista no mês passado, cuja principal bandeira era o fim do imposto sindical? Pois é, a máfia, quer dizer, os vagabundos dos sindicalistas, já estão dando um jeitinho de não apenas voltar com ele, como triplicar o seu valor. Agora, essa nova contribuição por negociação coletiva, ao invés de roubar um dia de trabalho do empregado, quer roubar até três. Ah... Nessa reforma trabalhista, a contribuição sindical será opcional. Para de perseguir os nossos defensores dos trabalhadores, porra! Uma filha da puta, porque eles querem que essa nova contribuição seja paga por todos os empregados que forem beneficiados com alguma negociação coletiva, inclusive os trabalhadores não sindicalizados. Ou seja, na prática, isso torna essa nova contribuição obrigatória a todos aqueles que tiverem reajuste salarial negociados por sindicatos, como professores, bancários, trabalhadores de indústrias e por aí vai. Tá de sacanagem, né? Como eu já vinha dizendo aqui no Otário News, o tal fim do imposto sindical foi apenas uma cortina de fumaça para que os bandidos sindicalistas metam ainda mais a mão no bolso dos otários dos brasileiros. Hashtag Somos Todos Otários. E pra finalizarmos essa edição... Cantora gospel implora por maconha em áudio vazado e gera polêmica. Uh... Gente, depois do metaleiro gospel cachaceiro e a cantora gospel macoeira, o pecador aqui tá se sentindo mais santo que vocês, viu? É, meu, é. Cadê a droga? Cadê a droga, filho da puta? Puta-se. E esse foi mais um Otário News com as principais notícias do dia. E aí, curtiu? Então já sabe né, se inscreve nessa bagaça, é importante, clica na porra do sininho e e gasteira desse like. Ah, e não se esqueça de conferir os Otarinhos e Otarinhas na loja do canal do Otário. Quero receber mais fotos porra, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E amanhã, quem sabe, tem mais.